Eu te desafio, pronuncie essa palavra aqui, ó. agora essa, essa e essa, e essa aqui. Se você ficou confuso, muita calma meu querido Lanner, eu vou te ajudar agora. What's up, learners? Júnior Silveira, sou professor de inglês online e um o mensageiro da brilhagem total com mais um vídeo te ensinando agora a diferença na pronúncia dessas palavras que você está vendo aqui, que você viu no começo do vídeo. Muita gente se confunde eu estou aqui, palma, palma, não, não criemos crânico Como de um chapolé colado não, não criemos crânico, sei lá Não se confunda porque agora você vai entender Como é que você não vai se confundir Na né? pronúncia de que as palavras que você confunde Mas antes, é claro, deixa o seu like Pra ficar feliz, inscreva-se neste canal Põe a orelha no belzinho quando você ativá-lo E também me siga nas redes sociais para todo mundo ficar feliz, contente e aprender mais Então vamos começar com essa primeira palavra aqui Que vocês estão vendo Que é Que é Chip, chip, muito bem, chip. Chip significa um, um chip de, de tecnologia, sei lá, você colocou um chip no seu cachorro, por exemplo, ou então você está montando uma máquina, tem uma placa ali, você precisa colocar um chip nele, então você vai colocar um chip, certo? Também a mesma palavra, ah, ah calma aí, calma aí, calma aí, porque o, o chip de celular você não vai falar chip, tem esse detalhe, chip de celular é sim card sim card pode perceber que quando você coloca aí no seu celular um novo chip ou enfim re reinicia vai aparecer sim card updated insert sim card na verdade está dizendo para você colocar o chip tá mas chip é o chip de tecnologia e também a mesma palavra significa uh, os chips de batata né ruffles de leis patrocina nós são chips, tá bom? Então, chip, chip. Repeat. Very good. Agora temos essa outra palavra aqui, ó. Se liga só no mistério. Essa palavra se escreve com e -A, beleza? Então você vai ler com o um som de I. Então, cheap, cheap, cheap. Cheap significa barato, que é o contrário de caro. So, This book is very cheap. Esse livro é muito barato. Então, cheap. Agora, olha só essa palavra aqui, ó. Lembra do Titanic? Porque o Titanic era um ship. Ship. Ship. Certo? E essa palavra aqui embaixo, com dois Es, sheep. Sheep. Que significa ovelha. Ship. Navio. Sheep. Ovelha. Certo? Let's move on. E aí eu me lembrei que quando eu vou ao restaurante nos Estados Unidos, eu preciso dar uma gorjeta pro garçom. Eu dou pra ele o okay, quê? Uma tip. Tip. Repeat. Tip. Gorjeta. Então vamos praticar todos juntos, ok? Me dê um tostão da sua voz repetindo out loud. Repeat out loud. Não é o canto direito. Repeat out loud todas essas palavras aqui. Let's go! The first one is... Chip. Chip. Cheap. Cheap. Ship. Ship. sheep, Sheep. Tip. Tip. Mais uma vez. Chip. Chip. Cheap. Cheap, ship, ship, sheep, sheep, tip, tip. Está aparecendo uma palavra aqui na tela. Três segundos, qual é a pronúncia dela? Chip. One more. Ship que é um navio. E essa aqui? Tap. E essa? Sheep. Pegou? Anotou aí? Uma dica é para você oh, assistir novamente nessa né, parte e repetir várias e várias vezes até você ir pegando. E é lógico, você utiliza essas palavras dentro do seu, do seu, das suas frases, do seu vocabulário, que com certeza você vai né, pegando. Learners, o que, que vocês aprenderam hoje? Sabiam a diferença dessas palavras? O que, que você mais se surpreendeu? Abra o seu coração, se abra pra mim e coloque aqui nos comentários, que eu quero saber. Me sigam em todas as redes sociais, me segue lá no Instagram. Pelo amor de Deus, me segue lá porque tem conteúdo extra, conteúdo diferente para vocês continuarem aprendendo inglês e, é lógico, interagindo comigo. Põe a orelha nesse belzinho, por favor, põe para você receber a notificação que o YouTube já não manda, né? mas taca a orelha aí e deixa o like para ficar feliz. So, that's it for today, learners. Thank you, thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye. Bye. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. No one might be nice to own a champ lane, I'ma do it all for you. Come along to see it's true, but the world is pretty cold.